O programa 5 eh, do, do chamado Programa Sul é uma colaboração entre o Conselho da Europa e a União Europeia. O Conselho da Europa é uma instituição que eh, congrega um conjunto de 46 países, desde logo, muito maior do que a União Europeia, mas congrega também um conjunto de convenções. A Convenção Europeia de Direitos de Humanos é, é a Convenção mais conhecida, mas são outras, muitas outras convenções e é uma instituição, sobretudo, dedicada à promoção do Estado de Direito promoção dos direitos humanos e, uh, através deste programa, aquilo que se está a fazer é o estabelecimento de parcerias com países da Orla Sul do Mediterrâneo, a Marrocos, a Tunísia, Argélia, por exemplo. E, então, uh, com, este, com o lançamento deste programa, aquilo que se está a fazer, que é um programa de 5,5 milhões, uh, baseado no Centro Norte-Sul, que tem sede em Lisboa, uh, aquilo que se está a fazer é uh, o lançamento de um processo que vai levar a adesão de alguns... <risos> dos países da Ordem Sul do Mediterrâneo a convenções eh, do Conselho da Europa. Nós não podemos ter uma abordagem punitiva, isto é, aquilo que nos interessa é criar as melhores condições possíveis para o progresso de direitos humanos, progresso do Estado de Direito em todo o lado e convenhamos que temos também a norte do Mediterrâneo algumas situações que, nos são, que são preocupantes. Por outro lado, nós temos convenções como a Convenção de Istambul que é uma convenção para a combater a violência doméstica e a violência de género. Isso é matéria que nos, nos convoca a todos, norte e sul do Mediterrâneo. Portanto, há muito trabalho que se possa fazer, ninguém pode imaginar que a assinatura destas convenções são uma varinha mágica que resolve os problemas todos, mas são instrumentos que nos permitem começar a trabalhar em domínios que nos interessam a todos, como são o Estado de Direito ou o combate uh, à desigualdade de género. Temos muito trabalho a fazer, sobretudo no quadro da União Europeia para ter uma gestão conjunta dos riscos e das responsabilidades e a, a nossa o nosso apelo é, é para que haja uma partilha a nível dos países da União Europeia dos riscos das responsabilidades, do lado português estamos disponíveis sempre para assumir as nossas responsabilidades. 1.300 pessoas no só dia, muita, são muitas pessoas. É uma tragédia e nós temos absolutamente de encontrar soluções que combatam esse flagelo.